Fala pessoal, voltamos aqui com mais um gameplay, dessa vez Archeage, Que tá entrando aqui, tá liberando né, tanto pra... É, tanto para fundadores, que é quem paga pelo jogo, quanto para free to play Aqui a gente tá na tela de criação de personagem é, no Ian, que é como se fossem os humanos é, Tem buffs em construção de... De casas e castelos e tem um buff de ressurreição também os elfos são bons em atividades marítimas é, Fiham, eles têm bônus na... perdem menos vida quando caem, e tem bônus em escaladas e o Harani que tem buff... maestria assim, ah, é... eles tem um cooldown menor na usa de um portal, como se fosse a pedra do regresso e sobem mais rápido em árvore, essas coisas Eu vou de humano mesmo é, São dois continentes, no caso Nuya, é humanos e elfos Contra Har Harania Que são Fihannes e, e Harani Eu vou de Nuya é mesmo, que é o tradicional, né Vamos lá para aparência uh, aparência dele Tem algumas opções aqui de cabelo já vem para definir a gente pode mudar aqui do lado, né? aqui são já coisas montadas, mas aqui você pode selecionar o cabelo ó. são três páginas, vamos lá três páginas rapidinho, ver o que, é que a gente tem aqui esse aqui é meio complicado esse aqui tá mais parecido, cabelo... cabelo são sete cores, não? É preto mesmo e aí vamos aqui, olho, é sobrancelha no caso, não é isso? Na olho mesmo. Muito inocente, muito lento Esse aqui vivo. Nariz né, não muda muita coisa não, né? tá então esse aqui. Aqui a boca, também não escolher muita coisa não. Formato da cabeça esse aqui tá mais legal aqui a gente tem a sobrancelha ei lá tá meio estranho esse aqui também sobrancelha normal aqui aqui sobrancelha normal olho, vamos botar aqui negócio de olho azul, não rapaz olho preto, estilo, que barba tem que ter a não, bigodinho não, ninguém merece não, barbinha mal feita aqui, nada de maquiagem é, Feição do rosto aqui né mas isso aqui de não, pintura e tatuagem isso né? aqui a gente não coloca não pá, pá, pá. skin bem aqui é, o arqueijo ele tem um, um sistema muito, muito grande de personalização mas Inicialmente a gente pode escolher 5 Battle Rage, que é o famoso melee, né? Sorcery Mago, o arqueiro, Vitalismo, que é como se fosse o, o Healer, né? Ocultismo, que é como se fosse o bruxo, e Shadowplay, que é como se fosse o ladino. É, Para variar, nós vamos utilizar Battle Rage. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue o nome de primeira, né? Que é muito, muito raro. Conseguimos. Pronto, estamos aqui. É, a gente começa em Nuia, né? Então, tá criado. Vamos lá, vamos começar, pessoal. Chegamos, movimentação normal é, Eu esqueci de falar um detalhe Eu cheguei a entrar aqui antes, logo na hora que abri o servidor 3 da tarde mais ou menos, e entrei sem problema nenhum Agora quando eu entrei para gravar tinha uma fila de mais de 900 negros Eu estava aqui esperando para poder trazer esse gameplay para vocês Porque eu vi que ninguém tava, tinha postado ainda né? é, Movimentação normal, WASD, vira né? Vou fechar esse tutorial aqui Vamos ver o que é que esse jogo tem de tão especial Eu não reparei direito aqui, ganhei um rabo de cavalo Uma coisa que eu já achei diferente é que você começa com um arco Com espaço, bem diferente do normal né Outra coisa legal é aqui você não atravessa o player não amiga. <risos> Se tiver alguém na sua frente você fica parado Eu não vou ficar lendo nada de história, até porque meu inglês é uma porcaria Então eu vou mais pra upar mesmo e mostrar Ver se a gente consegue ver alguma coisa diferente aqui na Alguma coisa diferente no jogo é, No mapa aqui, a gente é representado por essa bolinha azul ó, que Tá ali no mapa, aqui, aqui, assim E a missão, pelo que estamos vendo, está aqui Pula com espaço, mesma coisa para quem gosta de andar pinotando Tem aqui uma, tipo, estandarte com missão Aceita, lógico Epa, O que, é que esse cara quer Vamos lá, vamos trabalhar O jogo está demorando um pouquinho De aceitar as missões algumas vezes Não sei se é por causa da minha internet Que é ruim Ou se é o jogo muito cheio né? é, Pelo que eu entendendo aqui, ele está querendo que a gente faça O trabalho de lenhador aqui né? Ah não Sentar? <risos> isso aqui não? Alguma coisa me disse que não era missão. F é, é o comando que está aparecendo aqui, ó. Centro. Não é isso, com certeza. Vamos ver aqui. Eu acho que seja que ele mandou fazer seja matar três, parará matar esses bichinhos aqui. A barra de life aqui no canto esquerdo, a do bicho fica aqui ao meio. Take pega tudo aí. Eu posso ficar aqui só no arquinho. Quando o cara encosta, toma safado! Tchau pra você. E lá se foi um nível aqui, né? Pelo que eu vi, é nível 2 ali. Milone, como ele é target, então. É uma coisa bem estranha, isso é, geralmente os jogos mais modernos estão ouvindo com action, RPG Então isso é bem estranho Pronto, que já foi, vamos reportar agora é, Um detalhe legal é isso aqui, essa setinha aqui com o número 1 Ela está indicando para onde a gente tem que ir Se tiver duas missões, ele aparece a segunda seta com o número 2, número 3 e por aí vai Então isso aqui eu achei legal, porque não deixa você perdido né? Quem acompanhou Page of Zyle aí, eu tava perdidinho aí do que fazer. Essa tela aqui de missão eu já acho meio desperdício ficar nessa lenga-lenga aqui. Se o cara falasse pelo menos, tivesse uma coisa localizada, pode ser que depois suja, né? É... Vamos ver se a gente descobre. Como a setinha tá na mesma direção aqui, vamos lá. propriedade terrenos, propriedade terrienho, acredito que seja algo assim <risos> e de novo aqui, esse negócio aqui, <risos> que onda viu? Vamos lá. esse cara aqui é sobre a... uh, calma Coletar, três Boar, alguma coisa aqui Ah, deve ser Matar esse bicho e coletar o item dele Hum ganhamos um upgrade de skill open skill então 9 skills level 5, 9 skills level 10 combate 1 um. não sei se é a gente que distribui resetar skills não é o caso barragem Uh, eu acho que, como a gente não está usando essa habilidade, eu posso. isso. E aí já apareceu aqui, ó. A barragem. Vamos ver o que, é que isso aqui faz. Opa, interessante. Muito interessante. Ó, eu acho que eu peguei o primeiro aqui agora. Confere. Mais um. Epa. O cara tá capotando aqui. Ué, mas ficou pro cara. Acho que aqui agora a gente fechou, fechou E vamos reportar É um MMO normal, câmera Eu não sei se é a minha placa de vídeo, que os gráficos não estão tão exuberantes Acredito que sim, porque eu estou jogando notebook é... Mas vamos ver, como é um, é um jogo sandbox, né? tem Tim Twin é A novidade meio pra mim, eu joguei Tibia, que era meio assim, mas Comparar com isso aqui, não vai me xingar aí. Vamos jogar um pouquinho mais Lembrando pessoal, que a gente está com a Política, né, de tipo, sempre que o vídeo Alcançar 50 views A gente vai seguindo com a série Então, se esse vídeo aqui Alcançar, bater aí os 50 views A gente continua fazendo Vídeos desse, desse jogo aqui é, vamos lá, tem uma missão aqui Olha lá, ó, como vocês podem ver Olha a setinha no chão aqui, ó, tem um para um lado E o verde para o outro A gente vai pegar logo essa missão aqui E tem outra para entregar ali ó a agonia para a galera Olha a quantidade de gente aqui ó. Quem é aqui? Essa aqui Então, olha a nossa situação, ó. três aqui agora 1, 2, 3 Vamos para tudo é Para cá mesmo né? ó, tá mandando Ele deu uma sinalizada aqui pro o 2 Plantar ah, Plantar é a coisinha que ela me deu Aqui, né, então Acho que em qualquer lugar aqui eu posso plantar Vamos dar um inventário aqui Letra I E lá vai ele plantar Plantamos uma árvore, é isso que é outro diferencial O, o Arqueage, tudo que você faz interfere no ambiente Então, por exemplo, plantei, posso plantar mesmo de árvore Vai ficar aqui as árvores, pessoal Acho que depois ela vai servir até para coletar material de craft né? Então, isso é legal, <risos> sem dúvida é Vamos seguir aqui pela estrada, né Inicial, noob não fica andando por qualquer lugar, não é, reportar e reportar Então vou, não vou matar bicho aqui não Vamos seguir direto Meu monitor não é tão grande Fica as coisas meio espremidinhas assim Mas acho que o mais importante é ter uma Noção do jogo né? Montaria ali, legal Bicho nível 2 Eu tô nível 4, cara Que é isso, subi muito rápido <risos> Que onda essa aqui é, Morteira Pô, mas respal, danado Vamos gastar essa aqui Pra não ficar enchendo a, a bag aqui Pronto, a não ser minha chegada. Porquinho ali. Esse porquinho deve ser pra fazer rango. Pô, a lá, tá chorando. Ah, passando mal. Reportar, reportar. Os dois são pra cá. Então vamos lá. Uh, Cf aqui o que é cerveja, cara? Sério que isso aqui é uma cervejinha? Opa! Cervejinha! Aí eu dei valor. Eu tô até correndo mais. Matar Ungbro Beers E pegar o paradinho aqui, vamos lá Já foi o primeiro Mas não me deu item, ah não, contou Ah, contou, contou. O cara já tá ali xp para. Bota uma menininha dessa no meio da esparro desse aqui epa. tem missão aqui é, reportar tem não aqui coletar alguma porra aqui amor coletar Jane's doll o cara tá catando alguma coisa aqui o inventário tem alguma coisa não uma coisa que a gente ah, uma coisa que a gente possa interagir não sei se é alguma coisa que a gente tem que interagir Por aqui eu só estou vendo esse barril de cerveja aqui Que não é Não acredito que seja isso ah, ó, O item, as duas coisas estão por aqui Então vamos matar esse bicho aqui para ver se dá alguma coisa Não Ah, aqui Meu amigo Subi na árvore O que é que diabo eu vou achar aqui em cima Só Jesus Essa aqui, com certeza nenhum jogo faz isso aqui Ah, aqui, peraí Aqui tem uma Genesis doll Aqui, ó ah meu amigo Isso aqui não tem nenhum, nenhum jogo não, Já, isso aqui Se bem que o cara tá subindo parece uma escada né Mas tá valendo Eu queria dar um jeito de Ah tem como diminuir diminuir esse chat aqui Tem muita gente falando porcaria tentando roubar a galera Então eu acho que a gente pode ignorar um pouquinho isso aqui Ganhar um pouco mais de espaço e entregar ela aqui. Vamos aí. Opa, é, você ganhou um novo skill set, você ganhou mais dois skill points. Vamos ver aqui. Dois skill pontos selecione skill defesa. Eu não vou escolher coisa agora E dois pontos Eu ainda não posso abrir isso aqui, né Só no level 10 Então vamos Ah, uh. agora aqui, pessoal Agora É, descobrir como ir pra tela De skill Eu, eu, eu não Também não, poções de vida também não é Ah, bem, eu tô um noob mesmo Skill Windows Eu achei que eu podia usar duas skills aqui, mas não Selecione aqui, ok Mas não consumiu os dois skill points Então pra mim eu poderia colocar aqui Level 10 oh, Confirmar Aqui eu tô com 2 Luzi um skill point Ranking um E para o ranking 2 é. Não vai Depois A gente descobre isso não vamos ficar perdendo tempo não Eu aqui reportar estou com três missões é isso? Então, pegar muita poção de vida mas não tô nem usando muito e agora a gente tem o que a gente tem dois aqui está aqui bem perto Identificada, espada, staff ou Nodash? Nodash, eu não sei o que é. Eu vou ganhar quando completar essa missão. E ela tá bem aqui coletar. Blue Token. Vamos ver o que é que é isso. Ah, matar esse bicho e coletar. Isso não tem como correr, pessoal. De Jogo nenhum Isso aqui não tem pra onde correr Pegar tudo, rapá Muita gente, então Dificulta um pouco de Não entendo o que tá fechando assim essa janela Essa porrada ainda derruba o cara muito boa Ah que saco, acho que o cara fica caindo, não sei é, vamos reportar aqui Pessoal, eu acho que aqui deu pra ter uma uma ideia do jogo. A jogabilidade dele legal, a proposta de ser uma coisa em um mundo aberto também é boa. Acho que o pessoal que esteja procurando uma novidade, alguma coisa para jogar, vale a pena. No vídeo aqui a gente mostrou a criação de personagem, mostrou aqui os primeiros minutos. Eu vou continuar jogando aqui, eu vou dedicar aqui pelo menos alguns dias e se esse, esse vídeo passar dos do 50 views. Eu vou mostrando onde é que eu tô e até a gente, se alguém deixar alguma dica, alguma coisa, a gente vai Vai corrigindo algum erro que a gente tenha cometido, né? Como eu falei, eu sou péssimo em inglês, então eu tô arriscando aqui Eu fiz questão de entrar logo no servidor para mostrar para vocês como é que tá. Porque agora ele é, está ele free to play, né? ele começou free to play, é, minto Mas tem o pessoal que paga e tem alguns benefícios é, como exemplo é o pessoal que não paga, no caso eu <risos> Eu não vou poder ter casa nem fazenda Porque eu não posso pagar imposto Então essa é uma das diferenças básicas da galera que paga Epa, esqueci alguma coisa E os free Fora isso, os, é, os free Account também não consegue vender item Para vender item ou ele compra o... a licença ou ele compra paga um pacote de, fa de founder eu vi uma notícia não sei se, se é certa ou não que você pode comprar o, esse pacote de founder de, com o dinheiro do jogo então eu vou tentar descobrir isso também, se a gente der continuidade aí, a gente vai a gente vai falar isso para vocês, mas se, se acontecer isso realmente é muito legal, vale muito a pena é, eu vou ficando por aqui, a gente tá, acho que já deu para mostrar um pouquinho aí. E vamos lá, vamos ver se a gente continua essa série aqui, pessoal. Falou aí, até mais.